Olá pessoal! Nessa apresentação eu vou te ensinar os números em libras. Meu nome é Kelly Canuto. Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Agora o sinal de número. Vamos aprender? Palma da mão para frente. Fecha toda ela. Encosta aqui, ó. Em cima do coração. Esse é o sinal de números. Agora, o número 1. Um. Número 1. Um. Só o indicador. Número 2. Número 2. Agora, o número 3. Número 3. Número 4. Até aqui, foi fácil. Agora, o 5. Palma da mão. O, o anelar e o mínimo encosta com o polegar e o indicador e o médio dá uma dobrada. Vai ficar assim. Esse é o número 5. Agora, vamos fazer o número 6. Palma da mão aberta, encosta todos esses quatro dedos aqui juntos, dá uma, uma encurvada e encosta no meio do polegar. Vocês podem reparar que é o contorno mesmo do número 6. Agora o número 7. Palma da mão para frente. Médio, anelar e mínimo descem. Polegar encosta, continua encostado com o indicador. E é só colocar para baixo. Esse é o número 7, que também é a letra Q. Agora o número 8. É só fechar todos os dedos com um polegar segurando. Número 8, que também é a letra S. Agora o número 9. Faz a mesma ondinha do número 6, só que para cima. Vocês podem reparar que é o contorno do número 9. Agora, como fazer o número 10? O número 11, 20, 30, 40. É só colocar os números que eu já ensinei, mas o outro, por exemplo. Número 10, o 1 e o 0. Esse é o número 0. 20, o 2 e o 0. Número 30, o 3 e o 0. 40, 50, 60, 70... 80, 90, 100. Está bem? Aprenderam? Não esqueçam, coloquem nos, nos comentários o que vocês acharam. Deem, deem as suas opiniões, que eu vou ter o maior prazer em responder. E não se esqueçam, se inscrevam no meu canal para receber novos vídeos. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Bye!